Parabéns, meninas. Estava na hora, né? Eu acho que as meninas fizeram melhor do que a gente elas venceram. Parabéns para gente... é é é é as meninas. O que aconteceu? Chefe, a gente quis amelagiar os meninos. A gente queria usar bigode também. <risos> vocês ficaram muito melhor que eles, de bigode. Né? O bigode representa a nossa vitória hoje. Ah, eu adorei. Eu adoro estar de bigode. Vamos à primeira recompensa de vocês, né? Aleluia!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 com as proteções dessa pro Bentolaze amanhã. Eu nunca tinha patinado com esse tipo de patins, mas eu acho que eu consegui pegar rapidinho. Ah! Ah! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah! de patins pela primeira vez foi maravilhoso. Quer competir? Essa foi a primeira de todas as próximas que iremos ganhar. <risos> Você pode se dar mal, é Meu Deus ah, do é Ai, cara, castigo, né? Castigo foi feito pra gente aprender. Chegou a hora de vocês chorarem ainda, né? Tem mais 10 que de cebola pra vocês chorarem bastante. Ah, chorar agora. Descascar cebola, cara, não tá com nada. Sério que é só pode descascar? descascar?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 Quem tá cortando picanha, isso aqui é exatamente o padrão. Qualquer coisa diferente disso não vai ser servido. Gente, pra quê que é esse ovo cozido? Farofa. A farofa é o ovo, é o ovo, ovo frito. que não é cozido. É o ovo mexido. É o ovo mexido. Nossa. Não é. Nossa, o que? É o ovo mexido. Tudo é ovo bem. mexido. Eu pego mais, não precisa falar nossa. Que escroto. Cuida do que eu faço a beleza. Obrigada, viu? Acho que elas ficam com raiva de mim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 Bruno, quero que você divida as praças do time vermelho. Uh, Japa e Mari, Carnes. Val e Kerry, Massas. Isa e, e Ana, Entrada. Eu procuro colocar as pessoas ali onde eu sei que vai dar problema. A uh, mesma coisa, Adriana. Rodrigo e Zé na entrada. Uh, Léo e Renan na massa. Bruno e...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 Tá, agora a gente tem um tartare e uma, um bacalhau. Um tartare o quê? Um bacalhau. A gente manda todos os pratos certinho. Tudo ok. Pesa um. Obrigado. É agora, né? Hum? Pra juntar com a manjericão de o manjericão já. O tá pronto. Tá pronto? Pode mandar, ó? Pode. Pode. Vou montar a primeira mesa e a segunda? Sim, senhor. Então, vamos o vamos, risoto vamos, eu monto vamos, aqui. Vamos? Vocês não entenderam isso até agora? Perdão, chefe. Eu quero experimentar, inclusive. Dá pra trazer a panela? Sim, senhor. Ô, oh, vem aqui, vem aqui. Não. Quem fez esse risoto? Fui eu, chefe. Você tem problema com cor? Olha isso aqui. Não, tá bem mais cinza. Isso aqui é chef. cinza. Certo. Pois é. Mais... Eu quero padrão, eu quero igual. Tá, isso chef. aqui não é um risoto alneiro, isso aqui é um risoto algrite, que tá. é cinza. Certo, chefe. Dois minutos, chefe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 Ela te explicou direitinho, lembra? Não, mas eu prefiro fazer risoto hoje. Eu fiz duas vezes massa. Na verdade, Kélio, eu não sou muito oh, meia de mas massa. Quer, Se você quer, puder não ficar, não ficar, não ficar não na massa, massa, eu te agradeço. Ela quer fazer só risotos, porque ela... Não quero fazer outras coisas. Eu vou ficar nós três, tipo, nós duas, nós três. Vocês fizeram muitas vezes é. risoto, Val. Então, mas é muito difícil. Fecha, Abre também, é. por favor. Porque ela falou, ela não sabe. Manda ela fazer o pene. Faz nada. Vai fazendo o pênis, senão ela tá... vai atrasar vai a Vai trazer muito praça. delicado. O pênis já tá aqui, né? A dificuldade é na massa da Kelly. Não estão é, uniformes. O filme está colando na massa. Eu dei esse filme. Fucking massa merda. É F***. Meu dificuldade foi só por causa eu não tinha jeito para separar hum. massa no filme. Dá uma olhada no que a fez. Hoje ela faltou com respeito comigo. Ela errou a massa do pré-preparo. Com bastante cuidado para não sim. desperdiçar. Só oh, tira uma, tira da plástica. E aqui, Nossa. ó. E eu uso... Isso, tá? A Carrie tem uma dificuldade de abrir os saquinhos. Põe o recheio no sim, meio, a gema sim, Sim, sim sei. Essa parte. Onde está é a... de ovos? Ovos estão ali, tem que montar Vamos. Prazo, Vamos montar da prazo, gente? Gente. O que eu acho mesmo, ela não colocou semolina.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 Aí sim você vai lá, faz a massa. Você, em vez de ficar puxando essa sua tese, faz massa. Eu preciso de mais três raviolones. Sim, Chef. Vocês vão ficar esperando o quê pra fazer? Vou montar o prato, Chef. Vocês estão tão perdidas que nem com o Waze vocês conseguem sair daqui hoje. Sério, eu não fui pedida. And... Desculpa, foi tão com isso. Carrie, Carrie. Eu vou Ellie. Desculpa, o Waze. Vou Desculpa. usar o Google Tradutor agora. You're lost. No, I'm not. You're lost. No! no. Não. Quando ele falou, o Google Translator! Sério, eu não fui pedido nem pouco, nem pouco mesmo.